Tu tava com saudade daqui? Sim. Eu também. Muita, Muita né? Tu Não. lembra de quando tu vinha? Lembro. Tu lembra de alguma coisa assim, em específico? Eu lembro de... Olha, a estrela. Mas... Primeiro vai ser a roca-pimenta. Primeiro vai ser a roca-pimenta. Tu quer parar pra colocar o teu capacete? Isso. Agora eu abro a nave pra você entrar. Yes. Três? Dois. Um. Nossa Senhora, foi! Adoro ver o céu à noite com todas essas estrelas. Assuntos de planetas sempre me chamaram a atenção, mas sempre achei muito complicado. Queria saber como tudo apareceu. A proposta do Planetário né, é disseminar o conhecimento científico, né, principalmente na área de Astronomia, para o público em geral. O público-alvo né, é, são as crianças. Então, quem a gente mais recebe são crianças no ensino fundamental, mas o objetivo mesmo é disseminar o conhecimento de Astronomia para, para o público em geral, desde sanar dúvidas até explicar o conteúdo, trazer, Uh, questionamentos, né, instigar o, o público em geral a se voltar mais para a área científica. A percepção sobre o planetário é que ele é um grande marco tanto na história da universidade quanto de Santa Maria, justamente também porque por ele ser o primeiro planetário do interior do Brasil, toda a expectativa que as crianças têm, né, de, de estar presentes aqui conhecendo algo inimaginável para muitas outras pessoas, elas têm esse acesso. No mundo da ciência, de maneira geral, o principal contato que uma criança ou adolescente vai ter com o ensino de ciências é dentro da escola, no, no, em espaços formais de educação. Então, a gente em espaços não formais, a gente pensa principalmente em museus e espaços parecidos. E os planetários, de maneira geral, também cumprem esse papel. E a estrutura do planetário, ela permite-se fazer algo que dentro do ambiente escolar, por exemplo, é mais complicado. Tem todo um lado teatral no planetário que é muito difícil de reproduzir numa escola, numa sala de aula. Também por causa disso, o planetário ele costuma ter esse, esse aspecto muito atrativo para o público amplo. Já existia um esboço do planetário, que deveria ter um planetário, não se sabia a forma, em 1959, no primeiro pré-projeto da Universidade, antes dela ser criada, propriamente dito, como uma universidade federal. reunião, no Palácio das Esmeraldas, o, o Marelinho sentou ao lado do, do Niemeyer, e aí ele, estrategicamente, vamos dizer assim, procurou sentar ao lado, aí eu estava conversando com ele, não, eu queria que alguns prédios da universidade, ele sempre pensava bem alto. Alguns prédios da universidade, o senhor pudesse projetar para nós. Não, não, é muito difícil, porque eu estou muito a sobrebar, Ah, mas eu, o, o senhor podia me dar uma ideia, o pai fala para ele, de qual é, como eu iria fazer. Aí ele pegou um guardanapo uh, da mesa do, e uh, um lápis que ele tinha, visto. Lápis, né? E desenhou com lápis, e traçou as linhas externas aproximadas. E disse, não, tu fala assim. Aí isso ele, mais ou menos assim, e aí isso ele já ia, como se diz assim, descartando aquele papel. Não, não, não, eu poderia ficar com ele. Aí ele, tipo, não, perfeitamente, né, Você... Inaugurado em 14 de dezembro de 71, o Planetário da Universidade Federal de Santa Maria foi o primeiro no Rio Grande do Sul. Ele torna o impacto visual dos corpos celestes ainda mais fascinante. São programas infantis, didáticos e para o público em geral. Até 2020, todas as atividades do Planetário eram realizadas aqui no prédio. Né? Então as sessões eram disponibilizadas aqui, o pessoal se se deslocava para o Planetário, para assistir as sessões. O público, tanto acadêmico, né quanto o público em geral, se deslocava para o Planetário para participar das atividades. O Planetário, em sendo usado em conjunto, dentro de uma proposta pedagógica junto às escolas, ele certamente colabora muito na, na melhoria da tanto da representação do funcionamento do, do céu, quanto da, da explicação técnica de por que certas coisas acontecem no céu. Coisas banais, né coisas que são do nosso cotidiano, por que, que existem estações do ano, por exemplo. Tentar explicar em, em frases é complicado e usar o planetário para isso é, é, é excelente. É, por que, que o sol nasce e se põe? É, qual é o comportamento da lua ao longo do mês? Por que, que existem fases lunares? Primeira visita de alguém a um planetário é um evento com certeza marcante para todo mundo, porque existem poucas chances da gente, poucas oportunidades da gente se sentir absolutamente imerso dentro de um, de um sistema de projeção em que a gente se convence que realmente está perdido, solto dentro de uma galáxia. O planetário te leva à possibilidade de uma viagem imaginária, de fazer uma aproximação a um planeta, a um outro sistema solar, a uma, a uma estrela, tu entrar para dentro de uma estrela. Então toda essa parte uh, de ensino ela evoluiu demais, ela ficou com o planetário digital, ela ficou algo de, muito mais eficiente. uma sessão de, de, de um planetário, a gente está fazendo parte da projeção, a gente é uma peça importante, a gente interage, a gente pergunta, a gente está uh, sujeito a emoções inclusive, é uma experiência que outras formas de, de acesso ao conhecimento e de acesso a informações astronômicas têm muito mais dificuldade em passar, né? uma, uma palestra não passa isso, é muito mais difícil, a leitura de um livro não passa isso, mas a... uma projeção do planetário passa. Eu costumo falar muito sobre as questões ambientais nas sessões também para as crianças, porque às vezes a gente ouve falar de tipo, preserve o ambiente, preserve, né? cuide do planeta, mas a gente, a gente às vezes acaba deixando isso passar batido. Mas quando a gente pensa num nível astronômico, de que a gente não tem outro lar, né? de que a casa, a nossa casa é a Terra, né? o planeta Terra. A gente não tem para onde ir se não for o planeta Terra. Então, essa noção de, de conscientização né, do, do meio ambiente também é bastante importante. É muito é, é muito mais complicado a gente é, representar e expor, um jovem um adolescente, a problemas de física que formam a nossa fronteira do conhecimento hoje em dia? Quais são as coisas que a gente não conhece sobre o universo ainda, sobre a maneira como o mundo funciona e que está sendo atualmente ainda pesquisado? E no caso da astronomia, é muito fácil fazer, é muito mais fácil fazer essa, essa, essa inserção, porque qualquer criança e adolescente tem acesso minimamente ao céu e a esses fenômenos cíclicos que acompanham o comportamento do céu. Né? Uma das primeiras coisas que uma, que uma criança é, pode perguntar é por que que, por que, que a lua está aparecendo hoje e não apareceu ontem, por exemplo. Dependendo do público, né, dependendo da idade, a gente sempre adaptava as curiosidades, adaptava as respostas, a linguagem. Né? Então, quando era um público mais infantil, eu perguntava sempre para eles qual era a forma que eles desenhavam uma estrela. Como que eles desenhavam uma estrela? Aí ah, todo mundo falava né, com cinco pontas. Né? E aí eu, tá, mas e como que vocês desenham o Sol? Ah, redondo. Tá, e o que, que é o Sol? É ah, Uma estrela. Tá, e aí eu parava, né, botava a mão assim... Que história é essa? Né, se o Sol é uma estrela, por que, que você desenha o Sol de um jeito e a estrela de outro? Aí eles ficavam, ah, mas o Sol é uma estrela diferente. É uma estrela especial. Né? Mas aí, quando eu falava para elas, na verdade, todas as estrelas, elas são redondas, assim como o Sol. Muita gente não entende como é que pode a gente ter um alto grau de precisão na hora de definir o começo de uma estação, porque acham que uma estação é a, a tradução na forma de um nome da temperatura local. Né? Então, o verão vai começar quando esquentar, por exemplo. E não é isso. As estações, elas são todas elas definidas por eventos astronômicos. Né? Os solstícios e os equinócios são eventos astronômicos que têm um momento exato para acontecer e um momento que é preditível todos os anos. Então, o propósito do ensino e da educação, de maneira geral, é nos tornar cidadãos melhores, né? é, mais cientes sobre o mundo que cerca a gente, mais capazes de tomar decisões uh, razoáveis, e é muito complicado, muito difícil a gente tomar decisões certas e razoáveis se a gente não entende o que está por trás de fenômenos absolutamente simples, como, inclusive, a, a existência de, de fases uh, da Lua, por exemplo. Então, por que, que é importante ensinar astronomia? Principalmente porque a astronomia nos dá essa escala de onde a gente está imerso e, de certa forma, também quem nós somos. Conhecer a escala do universo, o tamanho que ele, que ele tem, a quantidade de matéria que ele tem e o comportamento dele em grande escala, inclusive nos dá uma, um direcionamento de quais são os futuros possíveis para nós como seres humanos, para a vida na Terra, o destino do planeta inteiro. Aqui é a sala de projeção. Ela comporta 120 pessoas, nós temos cinco filmes de, de exibição acompanhado sempre com os nossos monitores que fazem a prestação, a operação de, da, do projetor, do, do equipamento, bem como também é, tirar dúvidas da, que surgem tanto do, de crianças quanto de adultos e idosos. A gente tem sessões mais voltadas ao público infantil, né a gente tem sessões mais voltadas à mitologia, mais voltada ao, ao ensino de astronomia, né, ao, tipo, o tipo Big Bang, sistema solar, planetas. coisa, tu tava com saudade do planetário? Fala. É, o que mais tu sentia falta ali no planetário? Tu consegue saber, assim? Ver os planetas. Ver os planetas, né? E quando tu tá no planetário, o que que tu sente? Como é que tu te sente ali? Eu me senti no espaço, Tu te no espaço tu gostaria de visitar o espaço? Sim. É? E tem algum lugar especial no espaço que tu gostaria Eu de adoro... visitar? Eu... Planetas gelados Eu sempre tive interesse, né, sempre não, mas quando ele nasceu comecei a pensar em coisas que seriam legais para a gente fazer junto e eu passo muito tempo com ele. E daí eu comecei a mostrar coisas do espaço e criar música com ele e ele, eu vi que ele gostava. Eu, eu fui estimulando, incentivando e as vindas aqui no Planetário eram ótimas, assim, ele adorava, a gente explorava tudo. Desde a primeira vez eu disse, não, é um rolê garantido para nós, assim. Da gente veio muito, com muita frequência. Porque a gente chegava em casa, punha a música Rocket Man, fazia zines, né, revistinhas nossas sobre o espaço, conversava sobre o espaço. Tá aqui hoje trouxe um monte de memória afetiva, sabe? das outras vezes que a gente vinha e para mim olhar olhar o espaço dessa forma né tendo a possibilidade de vir ao planetário me emociona muito e muitas vezes eu fiquei emocionado nas sessões por estar ali por estar parecer que a gente realmente está fora do planeta parece que tu está explorando o espaço e tendo possibilidade de conhecer o cosmos né de uma maneira mais próxima quer que eu leia esse quer que eu leia esse amor Oi, Sol. Oi, Terra. Teve momentos, assim, principalmente no presencial, quando as crianças vinham e queriam mexer nos telescópios né, e falavam, ah, eu quero ver a Estela, eu quero ver a Estela. né? Então, sempre era muito, muito legal fazer parte desses momentos. Né? e os questionamentos sempre assim tipo as crianças achando que estavam entrando assim na numa nave espacial quando entravam para o planetário. O planetário como um vetor de alcance do ensino uh, científico uh, aeroespacial astronômico ele é um ponto muito interessante justamente porque a gente consegue Uh, incluir, iniciar, pelo menos, a, a criança. Uh, vamos pegar um caso específico de crianças. Uh, pode ser o primeiro contato delas com esse mundo. Uh, a partir dali, uma criança ela pode uh, adquirir uma paixão, uma fascinação. Então, você guarda saudade você guarda recordações maravilhosas daqueles exatamente nessa parte de interação com os alunos. Uh, uh. Quem não trabalha com isso não sabe o que é. Tu interage não só com, com crianças, vão dizer, dos 5 anos até crianças de 50 anos. Porque essas mais velhas chegam ali e dizem, pá, ah, mas eu sempre quis saber como funcionava isso, como era O carro-chefe do Planetário são as sessões. Então, presencial, a gente tinha sessões de cúpula, Agora, no virtual, a gente tem as sessões virtuais, mas a gente também desenvolve outras atividades, né como o Quiz do Planetário, o Planetário Responde, né, o Planetário Recomenda, a gente tem um podcast do Planetário também, o Estação Planetário, né e a gente também traz o calendário astronômico todo mês para o pessoal saber quais são os eventos astronômicos daquele mês. Então, essas são as, as principais atividades que a gente desenvolve hoje. né A gente... Um, elaborou sessões uh, virtuais para que a gente pudesse continuar trabalhando, continuar levando ao público né, o encantamento, o, o ensino de astronomia. É uma forma da gente viabilizar o uso do planetário para pessoas, para instituições que antes não tinham acesso ao planetário, seja por questões de locomoção, né, ou por questões financeiras, né. Então a gente atendeu uh, escolas uh, de mais de 14 estados diferentes, nessa pandemia. Né? De, são cerca de, só nesse ano, cerca de 4.300 alunos atendidos. Então, são públicos que antes nunca tiveram acesso a um planetário. Então a gente consegue uh, até atuar um, um grande número, um alcance grande, em escola, em estado, e em número de pessoas também que são atendidas graças a essa remodelação do online que, possivelmente, será mantido justamente para manter esse alcance, para manter a educação das pessoas nessa questão da, da astronomia, de uma ciência que é muito útil para a gente compreender a nossa existência. A minha primeira visita ao planetário, eu tinha entre 14 e 15 anos, e eu já sabia mais ou menos o que esperar, então não estava tão... Não foi uma visita tão surpresa, assim, né? A minha reação não foi tão surpreendente. Mas ainda assim foi um, um evento que mudou bastante, assim, a minha, a minha forma de encarar o céu e, e o universo de maneira geral. E, e foi uma visita que me ajudou, inclusive, a definir o que seria meu futuro profissional. Se hoje eu trabalho com astrofísica, é também grande parte a essa visitação que eu fiz e a essa experiência que eu, que eu vivi lá foi dando um objetivo né, ao estudo, ao estudar Física. Né? Então, foi aqui que eu fui aprendendo também, né? não só passando, mas sim aprendendo mais sobre astronomia, sobre conversar com o público. Existe uma Giovana antes de 2018 e uma Giovana depois de 2018, com certeza. Né? Porque até então eu nunca tinha trabalhado em um local, nem lidado com pessoas, nem conversado com o público. Então, foi um crescimento muito grande que eu tive aqui e, assim, é uma honra muito grande estar participando agora né, dos, da, das comemorações dos 50 anos né, do Planetário. Está sendo estruturado pelo nosso corpo de, de bolsistas e voluntários toda uma programação especial com pessoas uh, qualificadas para fazer palestras, workshop, oficina ali para a gente ter uma interação uh, específica também com públicos que já tem um conhecimento prévio ou alguém que queira começar a entender mais sobre astronomia, sobre o espaço, sobre a exploração espacial. O marco dos 50 anos é algo muito forte para a gente, né? para a sociedade. Então, a expectativa é sempre... Uh, completar 50, completar 100, completar 150 e ir mantendo o legado ativo. Ele é uma aproximação uh, da universidade, um elo da universidade, com exatamente aquela parte que estamos dizendo, não, mas para, gastronomia, qual é a importância? Quanto mais adulto a gente fica, muitas vezes menos importância a gente dá aos sonhos. E o planetário ele participa diretamente dos sonhos do jovens. Então ali tens tu, tu está como estivesse voando tu tem sonhos. Então existe essa grande uh, busca pela, por sempre estar respondendo aos anseios também da, da sociedade quanto a ser um ponto de cultura, de entretenimento e também sendo um aspecto importante na estrutura institucional da UFSM, porque sobre ser o cartão postal da Universidade da cidade é algo que relaciona bem como um espelho, como uma vitrine para a gente conhecer a UFSM. Né? Em primeiro plano, a pessoa pode conhecer o Planetário, sendo trazida para cá, ela conhece a UFSM, conhece Santa Maria. Então, é algo que pode ser um portal para para tantas possibilidades na vida de alguém. Eu acho que o que mais atinge assim, o que mais chama a atenção das crianças é a questão de tamanho, né? Porque eles as crianças já são pequenas, né? São adultos pequenos. Então, quando você mostra que a Terra é pequena comparado com outros planetas, a gente tem tipo o Sol gigante, então, tipo, as crianças ficam espantadas, né? Porque para elas o Sol é muito menor do que a Terra. Porque é essa visão que elas têm de que o sol é pequeno e a Terra é grande, então tem essa questão de perspectiva, né? A questão de perspectiva que também é muito importante de se ter na infância, né? De, de olhar do outro lado, né? De ver a vida com outros olhos, né? então é, é tudo isso que o planetário nos traz, assim, nos traz para as crianças, não só para as crianças, né? <risos> Você não precisa pegar este ônibus para viajar pelo espaço, vestir estas roupinhas confortáveis para ver as estrelas, muito menos aturar aquelas saudáveis dietas da NASA para saber das últimas descobertas sobre o cosmos. Visite o Planetário da UFSC, sessões todos os domingos, porque conhecer o espaço não é coisa de outro mundo.